Fuck it, let's go Passaram 20 anos Sceptique Quando eu como, há para Isto é witchcraft, Há coisas que não mudam, mudam Há, há coisas que não mudam Transforma-se a cultura O que não muda é o espírito Passaram 20 anos Enquanto arrefece e tronos. Se perguntam pelos donos Eu falhei na missão Quando eu como há para todos E ficamos todos gordos Foi a frase que eu trouxe Tatuada no meu brasão Vocês querem emoção Espero que o clarão segue Era guiado uma informação Que o carlão negue E bossa em si Transcrição Queima a fita da cassete Daqui fala o gajo Que fez o primeiro site do Chegue Antes da Louie Bag Antes do Lindo do Trap Havia um Tony Mac muito antes Antes da facetat, antes do brain lag Eu vivi a lei do tag Há coisas que não mudam, VDK Capa, Tilam dead Já quis Pop Head, talento que ninguém vê A dizer ao oh, Bomba Jack ainda me deves um CD <risos> Naquela altura poucos tinham um PC Compravas Hop, nesta não há rap na TV Mas ei, estou a entrar de fininho Ninguém fala da importância de haver um José Marinho Todos falam das mudanças, mas o movimento é isso Transforma-se a cultura, o que não muda é o espírito Yeah, fui trancado numa sala É que eu vi as ruas das quais o celular Fala. Senti vergonha alheia quando velhos da minha aldeia Foram racistas com amigos que acolhi na minha casa Dizem paz à sua alma mas vou remexer campas Vim criar um novo mundo castado Onde é que andas? Osiris, onde é que andas? Vocês foram as chamas para todo aquele que nos faz canadianas Diz-me que me amas, temos o tempo contado Nós somos os guardiões do movimento sagrado Vocês são o feedback, bilhete não é só e No retorno já disseram o teu rap mudou uma vida Ensinaram-me a chorar, ao contrário do tequila Para mim a moda parou pela resina não é essa a minha cena que eu por mim andava nu Só para vezes eu sou branco e estava a usar fugu No meu treino para guru sempre houve dilema Um espião no labirinto com um fusível na cabeça Segundo este mundo ou traz o acesa Ou a ausência de luz vai engolir da certeza Mas na mesma puto, se a escuridão que tu atrás conheces o teu núcleo vai dar-nos fatos reais Sei melhor do que ninguém que eu atraquei nesse cais E um cemitério de barcos abriu-me os olhos demais Porque sejamos reais, o futuro chama-se Estender a mão compensa, aprendi isso Drulo não ter de falar aprendi isso com lucro Só me faltou por faz sentado comigo no estúdio Entretanto? Uma cassete do Alan Halloween Deu a volta ao meu bairro Um dia chegou a mim Obrigado Goya e Buds MC Por me terem estreado no estou de si É si que não e valente concordaria Vampiros e canibais mano já sai em dia Quem perde a franqueza para abraçar a franquia 401 dentadas como se eu fosse a Matilha Mas eu sou a Matilha espírito fella. Sou a mão por trás do primeiro guido Dos Cruella do por mim sou Cisabré Tranca, trancado na cela a dar vida a sentimentos libertos -se numa parcela Estou a dar passos nesse campo de minas Tenho um som cableia que, que gravámos noutras vidas Arranjei forma de eu estar lá quando precisas Aprendi com o nervo que é ter de pagar propinas 200 pessoas, última vez contei Era o número das almas com quem eu colaborei Mas trabalhos completos Que eu não falo dessa treta de ainda teres meio São o meu trancado na gaveta Força suprema, que seja criticado Ou lutar pela diferença sem um certificado que yeah. é Desde batalhas a frissar no bairro alto Sem ser pronto onde estou e tu, onde é que tens estado? Calma, mano é retórica Sei que estás a produzir como o MK e o bossa E porque eu era incapaz de ver crocodilos na fossa Sempre soube ser na rima aquilo que era na prosa E por isso fui à loja E em vez de roubar respeito sou um de saúde e o resto do dinheiro Se a lição do Samuel nunca vos surtiu efeito Não sabem que a confiança se de um defeito Ganância Por isso fiz um círculo na área A melhor rapper da Tuga continua a ser lendária Vocês estão na minha pressa O povo do Nameless Rezo a 40 deus mas não previne malária Então abre-se uma vala me a cumprir é sair da margem sul até a margem se extinguir ninguém me pode impedir de eu focar no meu trabalho é que vais lançar um vírus e vai tudo com o caralho enquanto isso estou sentado tenho o kit no meu quarto a bomba é mal Audio a próxima witchcraft problemas que eu falo no meu livro encantado onde é que eu vou guardar o álbum do Sir Scratch Mad cuts por fora e o sunrise por dentro dias estou como o Rus a lutar pela zona centro agradeço entrevistas, workshops em que eu entro sem eles eu não explicava o que era o movimento já vão 10 blackbooks, people pensa que são Sou louco, eu cheguei a gravar dentro do armário do povo. Tive estúdios que compravam um apartamento novo, mas nada se compara ao swatch, pus no corvo. Eu não vou falar de sangue, os papam ao pista. A levar as mãos ao céu, chama-me sem o salmista. Viste a forma como eu mostro que se trata de. A gente vê-se por aí, disse o Ipno di Não, eu não me esqueci de pôr o teu nome no sound. Mas estou como o vosso Deus a vigiar-vos a Cloud. Sem barras para geripe, a gara run around. E é por isso que me chamam o Lord do Underground Oh oh oh oh, Estou a dar passos nesse campo de Minas. Tudo problemas que eu falo. São problemas que eu falo no meu livro um encantado. <tos> você, você, você, feedback. E não é só Diri. É <tos> e no retorno já disseram que o rap mudou uma vida. de uma vida, Fuck Which to, the, Witch fucking to the fucking craft? I love you all. Love you all. Love you all. We, are one. We are one. Remember that, Remember shit. that shit. We are one. We are one.